E aí pessoal, estou jogando algumas partidas na ranqueada de volta com o Zangief Ele tá enfrentando aqui o Ceph. E eu vou para cima, sem deixar a vez ah, Você já deu isso né, vai ficar dando só isso aí Pronto Tomou Nesse segundo round, vamos ver o que, que o Seth vai fazer, porque eu estou enfrentando. Vai, pula aí de novo. Meu, me desculpa, mas eu não tô bem jogando, não. É bom que vai ponto pra mim. Acabou, tá já mostrou sua jogada. Oh, não! Olha, me deixou tonto. Three hours later. O cara mostrou que não tá com brincadeira, não. E eu também não tô, não. <risos> Eita, ainda não morreu. Calma aí que eu vou pegar você. Foge, não. Vixe, nem precisou usar. Com a minha mão. <risos> Agora, essa próxima rodada. Toma aqui, ó, meu pilão, que eu ainda não acabei. Não pula, não! Ah. Meu, o cara tá dando um golpe sozinho ali. Toma aí, ó. Cara, já era. Só falta um risquinho. Pronto, vai. Próximo. Meu, essa, eu não vou deixar a vez pra você. O cara voltou... Não é o mesmo, não é possível Olha só como ele voltou com tudo Quem não fazia nada Não, mas tá bom A maneira que ele joga Agora Pulou Yes, minha jogada Agora eu tô enfrentando O Bird Meu, eu gosto do Bird Ele é muito apelão Com essa corrente Ó, ele joga essa banana Não deixa o Zangief ir pra frente É um trabalho, viu? Vou te contar Aí ó, eu vou e caio Não dá Meu ele é muito apelão, eu acho Quem gosta de jogar com ele aí Comentem Vixe, não deixou nem eu Fazer nada Agora eu vou Agora eu vou enfrentar Não vou dar vez também não Sai daqui Toma uma Não vai não, calma Eita, que ficou tonto Lascou Vixe, vai tudo, por favor. Jogada. Ai, sou meu res... o risquinho. Toma, perfeito. <risos> Agora nesse final, gente. Difícil, o cara, vai... o cara tá nervoso. Ele tá com 18 vitórias. Ele não vai deixar. Fácil, não vai. Vou dar tudo aqui de mim. Tentar fazer agarrar ele. Caramba! Meu, começou a jogar tudo. Ai, ah, me deixa! Socorro! Tá bom, cara. Gente... Nossa, sai daqui! Vai começar a banana para lá! Olha! Sabia! Nesse próximo round aqui vai. O negócio tá.. Vai pegar fogo aqui. Decisivo. Vai para lá, gente. O Bud dá uma moquinha, dá uma mãozada na cabeça. Agora, além da banana, joga também uma latinha. Uhul, -uh, pula aí. Calma, que eu vou te agarrar de novo. Para com essa corrente. Pelação Nossa Já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Uh, que coisa! <risos> Meu cara zoou zumb comigo ali. Fica dando esse tee bag. Da puta! Meu, tá Tá me tirando esse cara. Tá achando bonita. Meu, é só o jogo, cara. Só então, que isso. Tá zo zoando. Ah, sim, vai dá isso, Bob. You lose. Round Agora estou enfrentando aqui o Eronda. Vem que vem, mas também O jeito é enfrentá-lo E vai ficar com essa mão Essa mão dele que vai dar um monte de golpes Toma aqui, ó Fica dona lá sua mão Sozinho <risos> Round Nesse segundo round, a gente tem que enfrentar porque só o cara vai ganhar. Não vou deixar a vez nenhuma também. Ah. Para é que fica com essa roupa me mostrando a bunda. Vá pra lá. Eu te agarro. Eu tô por aqui. Meu, já era. Uhul. Tchau. Agora eu tô aqui enfrentando ele novamente. O cara não desiste. Ainda bem que vai mais conto para mim. Eu, eu perdi no outro, eu consigo desse. E assim, jogado online é perdendo e ganhando, infelizmente. Quando vem o mais forte, a gente.. A gente enfrenta. E aprende, né? Eita, deixa eu jogar também, né, cara? Vixe. Esse segundo round. Que não pode ficar dando te Zombando das pessoas. Sai! A roupinha dele. É bonitinho. Vai. E ele fica todo preparado para lutar. Ai ai. Deixa eu prestar atenção aqui, senão eu vou perder. Sai! só mais um golpe uh! estou sozinho, te juro, eu achava que ia perder agora estou enfrentando o Vega vai Vega meu, também não precisa me agarrar já no início eu que vou agarrar você. Deixa eu chegar perto. Vai, fica esperto não, que essa pessoa só agarra. Eu vou, vou quebrar ela. Vem que eu não terminei, não. Vou tentar dar de novo aqui. Nossa. Já era a vida. Vamos para o segundo. Vem, que eu não terminei. Meu, o, Ve o Vega é bem esperto, sabia? Quem, quem joga com o Vega? Essa garra dele, ó. Ele fica pulando na parede. Eita. E enche o saco, viu? Essa garrinha dele. Acho que eu vou pegar essa garra. Meu, a é impressão viu? Ele tá fugindo. Toma aqui, ó. Aí, já caiu a garra. <risos> Ó, oh. hum, é bom saber. U uh -huh. gira, gira, gira, Giro. Vamos pra esse segundo aqui, segunda jogada. Ai, tô bem esperto. Ó, oh, me agarrou. É, ele tem também essa, essa agarrada dele. O velho. Meu, o cara voltou. Outra pessoa. Meu, deixa eu fazer nada. Só essa, viu? Eu vou deixar a vez não. para você não ganhar tudo e eu perder meus pontos. <risos> Vem aqui. Que eu tô tentando te agarrar e você tá aí pulando. Vem pra cá. Ui, que doido. Tá girando sozinho. Ai, que doido. Vou ficar só pulando. Puxa. Ganha aí, meu. Agora você vai ver Já ficou feliz já? Que você já ganhou agora, agora você vai ver que eu vou ganhar agora Não dá não Vai, pula Sai Vai, quebra tudo aí Ah, nu, nu, nu, nu, nu, nu, toma, já era, cara. Round, vamos pra esse segundo aqui, round, para de ficar aí batendo na parede. Meu, o cara. É. Esse golpe aí confunde. Sabe se ele agarra, o que, que ele vai fazer. Meu, o cara tá doido, ó. Só ficou dando isso. Slice, slice, slice, slice, slice. Quer ganhar sim? Mas que vergonha. Dar o meu pilão tomei foi o especial. Vem. para com essa porra aí. O cara tá doido. Oh, eu, vou, eu tô só vendo, chegando de perto aqui. Agora você vai ver. Meu. Para com essa merda. Eu não vou deixar ver. Está muito ruim jogando. Já perdeu a sua garra. Agora já era com essa garra e batendo. É. Tchau, amigo, eu vou... Oh, e ele queria ainda me agarrar. Ah! Calma aí. Ah! Calma aí que eu vou te agarrar. Espera. Calma, estou aqui te aguardando. Calma. Uh! Paciência é uma virtude. Obrigada pessoal por ter acompanhado até aqui. Tchau.